Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Pense Nisso. Estamos caminhando a passos largos para o abismo, para a nossa própria ruína. À medida que nos individualizamos e tomamos essa individualização como parâmetro para julgar as demais, perdemos a nossa capacidade de nos humanizar. E o que resta, Desse processo, é apenas um homem embrutecido pela materialidade. Deveríamos ter desenvolvido o altruísmo, que é a capacidade de caminhar na direção do outro e estar, no atual momento, desenvolvendo a intuição, que é a capacidade de saber sem deliberar, o que nos tornaria potencialmente humanos, ou seja, nos tornaria capazes de nos movimentarmos pela vida plenos da natureza humana. No entanto, nós estamos fazendo exatamente o contrário disso. Estamos dando as costas para todo o conhecimento que a humanidade acumulou, por ser desse ou daquele lugar. Com isso, nós comparamos, nós categorizamos, agrupamos, separamos e excluímos. Como se fosse aí necessário, com toda a tecnologia e conhecimento acumulado ao longo dos tempos, construir um avião do zero, desprezar o conhecimento já acumulado sobre como construir esse objeto por causa de características do lugar ou da pessoa que o inventou. Dessa forma, ou melhor dizendo, da mesma forma, damos de ombros para o conhecimento acumulado ao longo dos tempos para construir um ser humano. Com isso, nós mergulhamos cada vez mais na materialidade, o que nos torna animais embrutecidos, um processo que nos levará à ruína total. Pense nisso.